não tiver quartzo molhado você não cruza então veja bem as varetas já cruzou porque porque tem quartzo molhado então nós vamos indo até ver onde que ela descruzou aqui ela descruzou então aqui terminou o quartzo molhado agora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 Então esse aqui é um ouro granulado, esse, esse ouro aqui ele toma a média aí de um, eu calculo eu, 30, 40 metros, 50 metros, teria que fazer um outro vídeo também achando essa fundura. Agora é muito importante as perguntas que você faz para o varieta. E outra, você nunca entra na, no, no manchão e pergunta, a primeira pergunta ela é se tem ouro. Primeiro você pergunta o básico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 Esse manchão aqui você pode furar.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 nós já saímos fora aqui do vei e elas não cruzou, quer dizer que o vei não está com menos de 15 metros de altura agora nós vamos acertar a furtura exata se esse vei tiver com 18 metros de altura. você cruza dizer, se tiver com mais de 20 metros você não cruza quer dizer se tiver com 18 metros ela vai cruzar se tiver com cruzou porque o vento está com 18 metros de fundura. Aqui nós estamos com vento, o vento está um vento forte e essas varas aqui, elas já foi é, especialmente já feita para isso, para trabalhar com um pouco de vento. Outra coisa, o vento para as para elas caçar um diamante variona, caça dá localização de um diamante carbonado então, a câmera está pegando as pontas dela está vendo que ela está virando está Por que, que elas virando? porque elas estão virando se eu for para cá, elas vão continuar virando Ele quer ver o outro eu vou fazer o um outro Vário Caça um veio de prata Então ela vai caçar um veio de prata Aqui por perto Ela vai localizar ó, Um, dois, três as varas já, já pendeu tudo para esquerda e Eu posso ir andando Virando que ela vai virar do mesmo jeito Ela vai fazer eu ficar rodando ao redor porque, Por que, que ela vai fazer eu andar ao redor? Porque não tem que ela vai caçar e não vai achar nada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 É, se é o que você está pedindo para ela, tem eu vou dar um exemplo aqui ó. Ontem. Ó, esse, esse vai ser um exemplo Você já virou pro lado do manchão outra coisa importante não trabalha com as pontas das varas caídas mas as varas entram tem que ter ir. porque se você trabalhar com uma caída aqui ó, uma vai virar, a outra não vai virar e se você trabalhar com essa uma vira, a outra não vira então você tem que estar tá com as duas niveladas então aqui a Zendipou o manchão ó. daqui eu vou ando pra lá porque a Zendipou para cá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 eu vou pedir para ela, variona, procura um veio de água lá um, dois, três ela já me indicou o um veio de água mostra lá na medona lá está a cabeça vira então elas me indicou lá ó. eu posso ir para frente e elas vão continuar lá as varas estão tá apontando lá eu posso ir lá naquele barranco lá adiante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 Vou explicar para vocês porque que eles se chamam lá de cá, aqui de cabeça de pobre porque aqui é a cabeça. Aqui é onde você vai furar o posto, e aqui a parte de cá é para onde esse veio corre. Agora aqui o Edson vai filmar, mostrando aqui. Ó. Então aqui nós estamos em cima dessa cabeça, que é onde o veio vem para cima. Agora aqui a vareta vai andar cruzada, porque eu estou em cima do veio que corre aqui a vareta descruzou então agora aqui nós vamos marcar aqui ó bem perto pode não mais perto e aqui ó uhum. aqui ó esse veio e desce para baixo de volta esse aqui não é a cabeça isso aqui é meio da é, como se diz vamos dizer na linguagem de lá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 então ó, veja bem ó, as varetas já começou a virar para lá ó. eu vou andar para cá elas vão virar elas estão me mandando lá na cabeça Ela me mandou aqui por que, que as varas por que que as varas não me mandou lá naquilo lá também lá também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 você comandou as varas, você deu um dois três, aí as varas já caçou bem da água, porque elas ainda estão tá com comando da água agora eu posso ir andando pra frente que elas vai virando do mesmo jeito, eu posso ir pra cá, e elas vai virar pra lá da mesma coisa porque ali talvez tá e outra é, o pessoal também vê esses vídeos aí ó.